Presidente, Isauci Lucas, senador Paim, senador Trade, eu não só <coughs> fico triste, como também respeitosamente repudio essa escolha do presidente Jair Bolsonaro. Primeiro que eu nem sei quem é esse cidadão. Me parece que veio da Arábia, de Beirute, e certamente não sabe contar o Erte nem Teleta Arba, Ramos, Sit, Sab, Temene, Ti, Portanto, um ser chumbrega para mim. Desprezível. E ter um homem da qualificação, diz Alci Lucas, preparado para uma área tão importante, senador Paim, e vossa senhoria sabe o tanto que é importante, o Ministério da Educação. Eu já brincava mais de uma semana respeitosamente com os senadores Alci, já o chamando de ministro, porque para mim o presidente Bolsonaro não iria cometer esse erro. E concluo, o erro é tão grande que a escolha foi feita pelo chefe da Casa Civil, o Onix Lorezoni, que infelizmente é do seu Estado, porque foi um homem público que reconheceu para o Brasil inteiro e pediu perdão que ele realmente havia recebido propina. Então, se ele pediu perdão depois de dizer que recebeu propina e ainda ganhou a casa civil, então eu acho que o Brasil deveria fazer o seguinte. Ex-presidente Lula, peça perdão aí da cadeia, que o senhor vai ser solto. Porque se um sujeito que pediu perdão ganhou a casa civil de presente deste governo, então é lamentável o Brasil perder um homem deste preparo para o Ministério da Educação. Sinceramente, não vejo com bons olhos, vejo de forma triste essa escolha e faço isso respeitosamente ao presidente Bolsonaro e falaria na frente dele, como estou dizendo aqui. Aliás, eu tenho certeza que esse vídeo chegará até ele. Senador.